Ok, eu tô muito péssimo pra gravar vlog pra vocês. Eu acho que a última imagem que eu fiz de vídeo mesmo que eu tô fazendo pro YouTube foi da gente saindo do Brasil com os nossos pais. E agora nós já estamos em Vancouver, já compramos um carro, já comprou um monte de coisa, já fizemos todos os documentos e eu acabei não mostrando muita coisa pra vocês. Mas agora eu vou mostrar, eu vou mostrar e eu tô mostrando muito mais lá nos meus stories. Então se você quer ver mais do nosso dia a dia mesmo, em real time, vai lá no, no meu Instagram, arroba deoteiras e segue nos stories, mas a gente veio aqui para downtown e estamos em Gastown, na verdade, desculpa, não, não, estamos em Gastown, Gastown. e aqui está o um relógio que todo mundo fala, eu achei que era muito maior do que é, mas olha que lugar bonitinho, cara, Gastown é um lugar muito bonitinho, é um centro histórico de Vancouver, é uma das partes antigas da cidade, e, e é um lugar, eu já ia falar justamente isso, eu já ia falar isso, eu informação. que ó, agora que a Paula me cortou, né? eu não posso dar as informação, Aqui é um lugar onde teve um incêndio nos anos 40, agora. nos anos something teve um incêndio e destruiu boa parte da cidade, e eles reconstruíram esse bairro com tudo igual era antes do incêndio. E atrás de mim tá um, um, um dos únicos, acho que é o último relógio de vapor do mundo, é isso? Um dos últimos. Um dos últimos relógios de vapor do mundo, porque aqui em Vancouver ele não é elétrico, não é nada, ele é a vapor. Não sei como funciona isso, é uma parada muito doida Mas o povo fica aqui esperando ele tocar eu não sei porquê Parece meio, meio, meio de notícia, eu vou entender o porquê Em algum momento em the future <risos> Mas olha que lugar bonitinho, cara Vancouver é uma cidade encantadora Quando não tá chovendo é muito legal, porque chove pra caramba Mas é uma cidade encantadora, muito bom mesmo muitas lojinhas muitas coisas bonitas, bonitas. No frio, né? é uma coisa mais chique. <risos> como que é como é que funciona Vou Ficar mais bonito no frio As pessoas com mais chiques no frio ficam mais chiques é uma coisa mais arrumada é eu mais concordo chique. eu concordo também como que é entendi é isso mesmo a é. definição e hoje que dia é hoje que dia hoje é o dia mais movimentado da North América Canadá Estados Unidos do mundo todo né mas é que aqui hoje é dia de Black Friday e hoje é dia de conhecer os preços e descontos aqui no Canadá na Black Friday de Vancouver então a gente veio aqui no Outlet de Richmond e eu vou mostrar pra vocês como funciona um Black Friday de verdade aqui no Canadá <risos> Não tem no Brasil, meninas. Oh, mas é muito bonitinho aqui, olha que legal. Olha essa fila pra entrar na coach. Gente, esse, esse outlet meninas é de tipo marcas de luxo, assim, sabe? Mas tem algumas que dá pra gente comprar. Não tem, por exemplo, Forever Tanya, infelizmente. Gente, tem uma coisa que eu gosto muito: é a Gap. E assim, é muito barato aqui. É tipo muito barato mesmo. Vamos lá ver. 60% por Não, e ainda deram um ticket pra gente, ó De mais 15%. Em Além cima, de tá tudo, ainda tem mais 15% de desconto, gente Olha é. isso Gosto muito, tá lotado Você quer masculino, Vai que tenha... até as horas já tá bem canadense, experimentando as blusas de freio. <risos> ó, que bonita <risos> Essa aqui tá com 60% de desconto Tá muito bom o preço é muito quente? Ó, oh, tá bonita, hein, ah, pra ir tá pra quente, neve. Quente, quente. Gostei, achei bem gato. Tá, a gente, eu vou pegar essa blusa aqui. Olha o tamanho dessa blusa. De frio. Deve custar uns 600 reais no Brasil. Mais. Mais, né? Com o desconto ficou por 30 dólares. Você 30 tá muito feliz, né? 30 dólares. Olha, a cara de feliz. Uma blusa de neve, tipo assim, que vai durar minha vida inteira, da é Gap, sabe? É, que você vai usar pouco, inclusive, porque você é mó calorento. É, brincar <risos> quando a gente for pra neve, né? <risos> você quer brincar na neve. Na neve. Nós então, saímos da Gap. Eu comprei duas camisetas e uma blusa de neve, que normalmente é muito caro aqui. Deu 71 dólares tudo. E no final eles mostram quanto foi o desconto, né? Então deu 128 dólares de desconto. Cara, Black Friday daqui é, é sensacional. Hum, para pra comer. Olha esses tacos abertos, bonitinho. E olha esse bowl de nacho que eu peguei. Eu não sabia que era tão grande assim, cara. A gente foi na Colômbia procurar casaco de neve, que é uma marca... Não sei se é daqui, eu acho que... É daqui. Que é uma marca boa para casacos de neve E eles estão praticamente com, vai, 50% de desconto Quando você gasta 200, você ganha 100% Então, a gente tava procurando um casaco bom de neve Que não tem a pena de bicho Porque normalmente é feito com pena de bicho por dentro E eles têm alguns, só que os modelos não estavam muito bons Ah, não, e eu descobri que eu tenho um problema Por quê? Porque a canadense, ela não tem uma, uma busanfa, entendeu? Brasileira E aí, o que acontece? O casaco fica certinho aqui Só que ele não fecha na minha bunda <risos> Tipo assim, o que, que eu faço agora, sabe? Eu vou ter que comprar tipo, um tamanho grande, que vai ficar largo em cima, pra poder caber na bunda. Que loja estamos? Olha ali atrás o logo da loja que nós eu estamos. Vemos na Lynch, porque, cara, não tem um outlet no mundo que não tem uma Lynch, né? Tem que ter. E eu vou comprar muito, porque eu adoro Eles Lynch. Eles estavam dando chocolate de graça. Eles estão dando chocolate de graça aqui na Lynch. Oh meu Deus, Não, mas mostra que delícia. aqui, mostra aqui, sério. Olha, olha esses panetones, cara. Esse é podre de chique pra serviço na sua ceia de Natal. Né? É, um panetone por 30 dólares é... Nossa, é Mas bonito. o preço normal é 40, então tá, tá mais barato que o normal. Ó, com, com... comprando 4, tem 40% off. Tá bom o preço, porque ela custa 7. É pra caramba. Que se você vai ver, o que tá acontecendo? Mano, adoro esse negócio né? Você tá enchendo uma bolsinha com 100 chocolates Lindt, é isso? E 100 chocolates da Lindt são 30 dólares Continua sendo caro Normalmente é 82 E continua sendo caro Não, tá hum. muito bom Aqui tem todas as opções de todos os milhões de chocolates do mundo Galera, eu saí vitorioso da Black Friday Eu consegui ah. comprar só uma, ah, tá bom. Eu só uma blusa Eu comprei só uma blusa Eu comprei só uma blusa eu comprei, porque eu precisava de uma blusa de neve, porque a gente vai pra neve no, no mês que vem. E aí eu precisava de uma blusa de neve, comprei uma blusa de neve e duas camisas da Gapson, e chocolate da Lindy, obviamente. Comprei só isso aí, saí é vitorioso da... Você comprou só uma blusa? Eu comprei só uma blusa. E os 100 chocolates que você comprou? Tá, os 100 chocolates foi 30 dólares. 100 chocolates, 100. Tá, tava gostoso, vai. Bom dia pessoal, e hoje eu já vou continuar já essas entradas falando de OOT no Canadá começando para vocês porque as pessoas nos últimos vídeos <coughs> comentaram falando que preferiam que eu falasse de OOT no Canadá, então é isso, então mudou agora de no Canadá começando para vocês e hoje a gente está em Granville Island, uma ilha muito bonitinha bem do lado do centro de Vancouver e a gente vai mostrar para vocês o que tem de bom para fazer por aqui. Então segue aí, é interessado nesse vídeo, fica comigo e check it out para conhecer um pouquinho mais de Vancouver. Hoje está um dia muito bonito de sol aqui em Vancouver, né? A gente tem que aproveitar esses dias, porque na maioria das vezes está chovendo, então a gente aproveita esses dias de sol pra vir dar um rolê e conhecer os lugares de Vancouver, né? Hoje está um dia de sol, então a gente vai aproveitar um pouco aqui de Grandview Island. E para você que está vindo aqui passear, visitar, passar um pouquinho de tempo, ou muito tempo, é legal você conhecer Grandview Island, fica a 5 minutos de carro da downtown. Tem um barco que você pode pegar pra vir pra cá, ou você pode vir dirigindo de ônibus também. É um passeio bem bacana pra fazer no final de semana. aí tanto de massa fresca, alzinhoque. Hum. Hum. Gente, aqui no Grandview Markets, vocês têm, olha, na Greenville Island, vocês têm que vir conhecer o Public Markets, que é o, o a famosa feirinha, né? Vamos, vamos, chamar assim. É a famosa feirinha. Então, é, aqui é um lugar muito legal para vocês virem almoçar, vir comer, vir comprar fruta, verdura, queijos que e tudo mais bem fresquinho cara é muito legal a gente aqui na parte de alimentação que a gente tá morrendo de fome e vai ser difícil escolher uma opção olha essas pizzas velho. oh meu deus oh Jesus olha aí, as famosas maple syrups mano que delícia cara Eu perco maple syrup. o tamanho desses camarões olha isso Bronze. que delícia Olha isso, você consegue ver os peixes fresquinhos aqui, cara. Olha, só mão fresquinho. Ok, escolhi o mexicano. E olha só, gente, aqui eles têm bastante placa. Real Quante, tá vendo? Então emprego na cidade é o que não falta também. A gente tem visto bastante dessas placas por aqui. é isso aí pessoal, chegamos ao final do nosso passeio pela Granville Island E se vocês quiserem vir estudar aqui em Vancouver e conhecer a cidade É só falar com a gente no info.com Que a gente vai poder ajudar vocês a vir conhecer esse país maravilhoso do Canadá, beleza? Então se você gostou, se inscreve, clica, curte, compartilha E a gente se vê no próximo vídeo, tchau!